Springles, por que, que você tá olhando pra mim desse jeito, desse, desse rosto tão enfeitado que você está? Certo, você você se maquiou. Quem caiu, Sparrow? Filho da puta, desgraçado, quem vai dar corno! Springles, por que você fez isso comigo? Sai daqui! Ah! Que, que é isso? Quem tá arrancando o corpo, Peck? Tu não acha que tá, Peck? Para não fazer é isso Eu quero sepultar eles, é uma escolha minha, não é escolha sua. Vamos banhar-se na água! Isso é uma armadilha! Não é? Eu tô na água! <risos> eu sei! Eu já joguei esse papo! Dá pra transformar ele em lava! CARALHO! Eu falei? Eu não acredito nisso! Eu que não consigo se chamar. CARALHO! Ai ai! Ah! Eu, nasci ah, um aborto eu, vivo. eu nasci um aborto-vivo! <risos> eu nasci um aborto-vivo! <risos> eu morri! Eu faleci! Eu queimei na lava, meu corpo está sendo petrificado por Deus! <risos> Todo sabe? mundo morreu! Eu, ó, eu tô na minha casa, não quero arranjar confusão, já sou inocente, já estou avisando de antes. Eu vou preparar uma muqueca. Quem tá aqui? Não, caralho, na minha janela! Se você quebrar essa janela de acrílico. Caralho, eu quero que. Janela de acrílico. que foi isso, velho? Ah! Oi, Peck. Oi, Peck. Tudo bem? HAHAHA! É uma fornalha! PEK! Que isso? Não. Pera, pera, pera, calma! alegria no coração. Calma, Peck. Peck, calma. Caramba <risos> você. Peck. Peck. Meu corpo não é mais nada. Calma. É Peck. somente Peck, ó. Calma. Giraldinho. Respira. Respira. Vamos conversar. Vem comigo aqui, ó, na minha casa. Vem cá. Me ajuda, Selvit, por favor. Eu estou queimando. Ó, oh, vamos aqui verificar esse diamante aqui, ó. Diamante. <risos> <risos> Acho que é tranquilo, Servo. Hoje você chora por.. por... É, hoje eu choro <risos> por <risos> serena, Já era, né? Amanhã, amanhã esteja você chorando por mim. Hoje eu choro por você. Amanhã você esteja chorando por mim. Uma festa okay. com umas bebidas meio. com umas substâncias. Pega o é, bloco de.. <risos> que isso? Tá rolando uma. O que tá acontecendo aqui dentro? <risos> Uou! <risos> Meu Deus! <risos> já... ah! <risos> Meu Deus! O que, que tá acontecendo, cara? <risos> É durando. <risos> de <risos> meu Deus, subacabra essa sala Caralho, que é a sala do demônio, mano <risos> Que é isso, velho, meu Deus <risos> Tem um peso na cabeça Caralho Vamos todos dançar, amigos É, agora O PEC é satanista, o PEC é do demônio Olha isso Meu Deus, Deus que é sala do capeta a festa tá pegando fogo, que parada que isso? Caralho, olha <risos> isso, mano! Ah, parece, um ritual... isso. parece um ritual, parece ritual para o meu pai Exu! E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like aí embaixo e comentar alguma coisa, é claro, pra apoiar o vídeo. Então... Realmente, se você gostou, deixa um like e, por favor, não invoque o Deus Exu, porque ele é um cara, não um cara muito legal, já conversei com ele várias vezes quando eu morri, inclusive. Mas é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui e se inscreve no canal ainda se ainda não é inscrito e manda esse vídeo para algum amigo seu, se você puder e se você achou o vídeo engraçado. Então é isso aí, obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.